Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre oito variáveis para prospectar com qualidade. Nós temos acompanhado milhares de profissionais que atuam como hunters, que são os caçadores, ou que atuam como SDRs ou BDRs, né? aqueles profissionais que vão em busca de novos clientes, áreas né, que atuam com inteligência de mercado, e a gente percebeu, a gente constatou que são oito variáveis que a gente precisa dominar. E eu quero compartilhar com você quais são elas. Eu quero começar falando sobre a primeira variável. A primeira variável é ter mindset de campeão. Campeão não desiste na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, ele continua treinando para se tornar o melhor naquilo que ele faz. A gente só aprende a prospectar prospectando. Claro, a gente vai falar de uma outra variável que tem a ver com o processo, tem a ver com o método, mas a primeira coisa é pensar aonde que eu quero chegar, qual é o objetivo que eu pretendo alcançar, dividir isso num parâmetro de tempo e partir para a execução. O campeão, ele tem uma mentalidade de que que acontece, toda a dificuldade que ele tem, se torna aprendizado, se torna oportunidade de desenvolvimento. segunda variável é ter visão sistêmica, e visão sistêmica envolve enxergar o potencial de uma região, de um território, potencial de uma carteira e, principalmente, ter visão de com quem nós vamos nos relacionar para prospectar, no caso de uma empresa. Vamos nos relacionar com o interlocutor, que é o comprador, com alguém que vai analisar tecnicamente a proposta com o decisor, vai depender da estratégia. Então ter visão sistêmica e entender aonde que você vai colocar energia e visualizar o potencial é muito importante. Terceira variável é ter inteligência emocional. Inteligência emocional está relacionado a como administramos as nossas emoções estrategicamente. Como assim? Imagina a pessoa que vai prospectar e ela vai abordar alguém que não está esperando a sua ligação, o seu contato. Se essa pessoa não administrar o medo da rejeição, o medo do não, provavelmente, ela vai desistir logo no começo. É claro que a gente pode ter estratégias de se tornar atraente para que essas pessoas te derem mais acesso. A gente pode conseguir indicação através da nossa rede de relacionamento. Isso tudo facilita, mas lidar com as emoções é fundamental inclusive com a ansiedade ou com a frustração. Por quê? Porque a gente vai ter diversas dificuldades, como tudo na vida. Dominamos a inteligência emocional, que inclusive tem um vídeo no nosso canal que a gente fala das cinco dimensões da inteligência emocional. Então procure no nosso canal, que você vai ter muito, muitos insights para você lidar com isso. Bom, não adianta só dominar as emoções se a gente não domina a quarta variável, que é a ambição. O que é a ambição? Ambição tem a ver com a visão de futuro, tem a ver com a capacidade de a gente visualizar algo e sair da zona de conforto para buscar uma nova zona de conforto, que no nosso caso é aumentar a nossa carteira de clientes, é aumentar os resultados comerciais e essa ambição está muito relacionada ao que cada um busca. E claro, dependendo da sua meta, do, do que você pretende alcançar, você vai escolher que tipo de cliente você vai buscar. Se é um cliente de tickets menores, médios ou maiores. O tamanho da sua ambição, da sua estratégia, do tipo de cliente que você vai prospectar, vai direcionar muito a sua atuação. Só que não basta só ter ambição. A gente precisa ter conhecimento. Conhecimento do que? Do cliente, do perfil ideal de cliente, saber exatamente com quem a gente vai se relacionar, né? qual que é a persona, até para a gente saber que tipo de repertório utilizar, conhecer de tecnologia, porque ferramentas tecnológicas podem nos ajudar a automatizar uma série de ações de prospecção. Tem várias ferramentas que nos ajudam nisso. E além de você conhecer essas ferramentas, você precisa conhecer muito bem o portfólio. Por quê? Porque aí você vai entender que tipo de necessidades, as soluções que a gente oferece no nosso portfólio é, atende. Para que você consiga, com isso, ter abordagens mais certeiras, não só focado em produto, mas focado naquilo que os potenciais clientes precisam. Tenho conhecimento do cliente, ok, domino tecnologia, e agora o que eu preciso fazer? A gente parte para a próxima variável, que é você ter um método, é você dominar algo de forma estruturada, que é saber como você vai fazer para prospectar, então você vai precisar, como eu falei, definir o perfil de cliente ideal, você vai precisar formar uma lista, você vai precisar definir quais canais de comunicação que você vai acessar e criar uma estratégia através de um fluxo de cadência, que são as várias ações que você vai ter para você se conectar com o cliente através de vários pontos de contato para você ativar uma necessidade e conseguir uma oportunidade evoluindo numa proposta. Lembrando que prospecção não é fechamento de venda, prospecção reflete o planejamento, a busca, você precisa abordar e identificar oportunidades. Ou seja, você já passou da prospecção para iniciar o processo de abordagem para depois conseguir ter venda como resultado. Então, o método é muito importante porque isso vai te ajudar a identificar aonde você está acertando, aonde você está errando e você ir ajustando essas etapas. Com o método, você vai precisar é, em uma das etapas, usada outra variável, que é a sétima variável, que é a comunicação. Por que a comunicação é importante? Porque você vai precisar adequar o repertório. Eu vou me relacionar com um comprador, eu vou ter que usar um repertório específico. Com um diretor, eu vou ter que usar outro repertório. Com uma pessoa física e não com uma empresa, eu vou precisar adequar o meu discurso. E você precisa ter um, uma, uma abordagem que é muito rápida, porque demora poucos segundos para a pessoa perceber se vale a pena te dar atenção ou não. O jeito que você conversa faz toda a diferença. Se você ligar numa empresa e falar, por exemplo, com uma secretária ou com alguém que, que, que o atenda, que não é a pessoa que você quer conversar, e aí você liga com um tom inseguro, a pessoa ela vai falar assim, ah, é sobre o quê? Vai pedir para deixar um recado. Agora você vai ligar e dizer, olá, Nicolas, tudo bem? Aqui quem fala é Carlos. Você pode me passar para o Jefferson, por favor? É, mas é sobre o quê? Pode falar que é o Carlos da Bravende. O tom do jeito que você fala aumenta muito a probabilidade de a pessoa te direcionar para outra. E por fim, que é a oitava variável é a consistência. Disciplina tem a ver com consistência. Então, ter frequência e um fluxo aonde a gente usa de inteligência é, com disciplina para chegar no resultado é fundamental. Fique ligado, porque em outro vídeo, nós vamos dividir com você, mais à frente, quais são as cinco etapas para a gente prospectar. Se você está é, chegando pela primeira vez e gostou desse conteúdo e faz sentido para você, dá um like, ativa o sininho e coloca um comentário e traz a sua dificuldade. Qual a dificuldade que você tem para prospectar? Porque quem sabe isso também não pode virar um vídeo com dicas e ferramentas práticas.